no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar os famosos que são fãs do BTS, quer saber quem são? Então ó, se inscreva aqui no canal e vem conferir agora! E realmente foram centenas de fãs pedindo para eu fazer esse vídeo com a lista de famosos que são fãs do BTS. É pessoal, e sem enrolação, ah, sobre enrolação rapidinho, eu já convido você que ainda não é inscrito, ó, se inscrever aqui no canal e deixar o um comentário respondendo o seguinte, desde quando você é um fã do BTS e por quê? Deixe o seu comentário, combinado? E vamos agora para essa lista que realmente vai agitar todo mundo. Olha só, até umas ambulâncias estão aqui para mostrar toda essa sintonia, toda essa vibração. Vamos correr aqui para saber esta lista. E vamos continuando agora. Sofia Abrão é a primeira da lista, essa fã aí, assumidíssima do BTS. Ela que foi no show da Boy Band aqui no Brasil em 2019, ela fez questão de mostrar pra todo mundo através das redes sociais o quanto é fã do BTS e até hoje, sim, ela acompanha a Boy Band com é a raça multidões nesse mundão. Todo. Então ó, a primeira da lista revelada aí é a Sofia Abrão, essa atriz que agita todo mundo e todo mundo gosta dela desde quando ela fez aí a novela Rebelde versão Brasil. Continuando, Paulo Coelho, o escritor né, que é conhecido nesse mundão todo, né, ele faz questão aí de assumir que é fã do BTS e para aquelas pessoas que não gostam do grupo, ele já fez questão de colocar nas redes sociais e falar o seguinte, tenho certeza que você vai mudar de ideia a todos aqueles que estão sempre criticando o BTS. Ele vai lá e coloca categoriamente nas redes sociais e ele sempre fala que o BTS é uma banda que sim, tem que ter um reconhecimento, as pessoas vão gostar a qualquer momento e quando descobrirem de fato o talento deles, dessa banda de K-pop. Uma outra estrela aí, ó, que gosta muito do BTS, é a sumidíssima, é ela que eu adoro, e eu já fui no show dela, se você não sabe ainda detalhes, vou revelar primeiro quem é, né? Estou falando da nossa querida Taylor Swift Ela conheceu os meninos do BTS em 2018 E tem que, fez questão de colocar nas redes sociais né, Que tão bom de conhecê-los Isso tudo aconteceu em 2018 eu falei, né, há pouquinho, que eu fui no show da Taylor Swift, comprei também o ingresso para o um show que ia acontecer aqui no Brasil, né, mas não aconteceu, mas eu pude ir no show da Taylor Swift lá no Canadá quando eu fiz um intercâmbio. Então, ó, se você quer saber como foi esse show, você vai se surpreender como eu me surpreendi, selecione o card aqui e assista depois ao vídeo, os shows inesquecíveis que eu já fui. É muito bacana, combinado? Continuando aqui a nossa lista dos famosos que são fãs do BTS, agora estou falando da Eterna Maria Joaquina, estou falando da Larissa Manuela Ela sim é fã do BTS, assumidíssima, já foi em vários shows da banda e na última vez ela falou que o show do BTS entrou, né falando recentemente dos meus shows inesquecíveis, a show do BTS entrou aí pra lista da Larissa Manoela como seu favorito. Então, olha, aí, ó, mais uma fã aí dessa boy band mundialmente conhecida. Hoje, Hoje não, você é, então, meu. você sim vai se surpreender ele aí ó tirando todos os créditos tirando todos os preconceitos né estou falando do cantor do rapper Emicida ele é assumidamente é fã do BTS já foi no show do, da banda né e fez questão de mostrar para todo mundo também que ele foi no show ele curtiu o momento gostou da música e tá nem aí para o preconceito. Não, não tem nada a ver, né? Se eu sou do um estilo musical, não posso gostar de um outro estilo? Não tem nada a ver, não cola nos dias de hoje, nem no passado também. Então ele fez questão de assumir que é fã sim do BTS. Olha, Micida palminhas pra você por essa coragem. Porque a gente sabe que às vezes na internet o pessoal pega pesado mesmo. <risos> E uma outra aí que a gente ama, e ela até assumiu. acho que é até essa questão aí que o Paulo Coelho colocou agora há pouquinho, né? Que eu citei aí pra vocês. Que algumas pessoas desconhecem, acaba criticando, não gostando, né? E depois, com o tempo, acaba se apaixonando pelo BTS. E isso aconteceu com a nossa querida Maísa. A Maisinha foi lá nas redes sociais, ela mostrou que ela tá começando a gostar do BTS, né? Isso já faz um tempinho. E agora, ela é sumidamente fã dessa banda sim. Ela falou o seguinte sobre o BTS. Eu não curtia tanto o ritmo, mas passei a gostar e conhecer mais os artistas com o tempo. Então, ó, Mais agora, ó, toda vez que tem algo novo do BTS, algum single novo e tal, ela faz questão de colocar nas redes sociais que é fã da banda. Então a nossa prima, Maisinha, é fã do BTS. Continuando a nossa lista, um casal que todo mundo gosta, estou falando do Shao Mendes e da Camila Cabelo. Eles gostam do BTS assumidamente por um mundão todo, gostam de curtir o som. E a Camila Cabelo é mais fã ainda, mais fanática que o Shao Mendes com a banda, né? Será que rola algum ciúme do Shao? com a Camila por conta do BTS, hum, será, hein? E a Camila fala o seguinte sobre a banda. Eu acho que eles são super talentosos e legais. Eles colocaram muito trabalho em suas coreografias e em sua performance. E você pode dizer que eles realmente trabalham duro. Eu respeito muito isso. Falou a Camila Cabelo sobre essa banda que é o BTS. <risos> Vídeo de hoje, ó, então já sabe, ó, deixe os comentários aqui respondendo o que eu perguntei pra você agora há pouquinho: desde quando você é fã do BTS e o porquê? E se você não é inscrito, ó, se inscreva agora mesmo. Continuando a nossa lista, eu vou agora para cantora que eu adoro, que é a Charlie XCX. Ela é maravilhosa e ela já fez até uma participação com o BTS, né, num single que fez sucesso até hoje, e ela é sempre enfática, ela fala que ela é nova integrante do BTS. Amo vocês, garotos. Foi uma das fotos, né, que ela colocou essa legenda falando o quanto gosta, quanto ama o BTS. E depois que ela fez essa participação, ela Ainda idolatra ainda mais essa boy band Então, ó, mais uma fã aí, ó Com uma boa categoria Que é a Charlie XCX gosta aí do BTS Pessoal, dou umas travadas aqui com os nomes dos artistas Porque é muita informação, tá? Eu tô aqui com a colinha, mas Vocês sabem que é, mas vocês me entendem, né? Vamos continuando aqui E falando num nome aqui que trava a língua Mas vai dar certo, eu vou falar agora Que é o Terry Crews Lembra de quem é ele? Esse ator aí que ele é eterno, que ele fez essa participação, esse filme que até hoje, sim, é atemporal, estou falando do filme As Branquelas, ele que fez o personagem Latrell, ele aqui, ó, ele também é assumidíssimo fã do BTS. Numa premiação, ele fez questão de até o um grupo, até a banda, tudo, e registrar esse momento, tirar várias selfies, fotos com eles, falando de quanto ele gosta. Ele fez questão de postar nas redes sociais e ele falou que foi um momento mágico reencontrar os integrantes do BTS. Olha só, pessoal, sem fronteiras, literalmente o BTS conquista milhares de fãs nesse mundão todo. E se dessa lista que eu falei agora há pouquinho não apareceu nenhum outro artista que vocês sabem de quem é, que realmente é fã do BTS, deixe o um comentário aqui para todo mundo saber de quem outros famosos também são assumidíssimos fãs do BTS. É, pessoal, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, me siga aqui nas redes sociais.